Bande Gurupada Dandam Bhakta Binda Nitham Sri <coughs> Chaitana Prosi Chaitana Prabhu Bande Nitha Sahoditam Si Nanda Nanda Nangbandi Radhika Charana Dayam Gopijano samayuktam Binda Banam Manoharam Van chakal pataru ves chaki Patita Mukankaroti vacha lang pangung lang hetigirim. Yat ki patam hangabande parama namdamadavam. Benda vitu sede Narayana Namaskritta Narunchaiva Narottamam Devin swara swating vyesam tato jayo mudira Sankirtane kishnam Gauriya patrasya prakasa necha guru bhakti Yukto Bhakti-pramadakshya jagod-varonyat sadapari sadha paribhavagnam Tirtas padam siva virinchanutam saranyam Vedatthiham panatapal bhavad divotam Vande maha purushate carunarabhindam Yat padapalla vanakha chandamani chatayam Vispurajitakam apikapavadusva darshi Purunanurāgara sārādhika mai kada ki pāṁ Krishna-Caitanya-prabhu-nithānanda dhar siva gaura bhakta binda Sri Krishna-Caitanya-prabhu-nithānanda dhar siva gaura bhakta binda Hare Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Ajanulambita Bodato kanakabodatho sankirtanai kavitaro kamala yathaksho Visham baru dijavaru dharma palu bande jagat priya karuna bhutaru Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram, Ram. Namami miganghe tapa dupankaccham sura suroir bandito adibaru chadada sinitam bhavan rupe sada narana kalapam Gauri Nirantara Bhushi Tobam bhagam Nara Yono Priyamanango Madha Paharam Baranazipurapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Badhani Lakshmi Sacha Baksashi Jasyas Tehide Sambid Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Krishna Kietana Gana Nartana Jani, Vrajita Shadvakta valihangsu chakramadupo Seni bihar aspadam Karna nandi kalat danir bautume Juhamaru prangani Se chaitana dani deta valasod Leela sudha svardhuni Krishna kirtana gano nortono kala vá jani yani vra jita shad vhaktávali seni bihá ra karna nandi karad dhanir vahatume divhá maru prángane si chaitan na dé nidhe tavala Gaudiya Gostipati Shri Shri Bhakti Siddhanta Gaudi Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse Aqueles que não têm Anugatya, aqueles que não se rendem ao Vaishnava puro são como feras, como animais, ou pior do que animais. Shira Bhakti Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada para Jagadguru disse: Aqueles que não têm rendição a Nugatya, são como animais. Eles estão ocupados em dormir e comer e desfrutar materialmente. Eles não conseguem entender quem é Gauranga, quem é Nityananda. Prabhupada Bhaktisiddhanta. Exclamava fortemente: Enquanto não paramos de pensar, se não paramos de pensar na nossa swarupa, nós somos pior que macacos se nós não pensamos, se nós paramos de pensar na nossa forma espiritual eterna. Qual é a minha forma? Qual é a minha identidade eterna? Prabhupada Bhaktivedanta disse. Se eu não for pensar nisso, o tempo todo, profundamente, como é minha forma espiritual, eterna, original, então, qual seria a utilidade da vida? O que você vai fazer com essa vida? Só comer e dormir? que você vai fazer com essa vida? Só comer e dormir? O fascista Muni diz que nós estamos, se nós estamos só ocupados em dormir e comer, dar à luz a filhos, dormindo de novo, comendo de novo, como animais, qual é a diferença entre nós e os animais? Nada. A única verdadeira diferença entre os animais e os seres humanos é que os seres humanos têm um intelecto refinado, eles são racionais. Eles podem pensar no que é bom e no que é ruim. Mas nós não podemos encontrar, nem mesmo com o uso da racionalidade material, um equilíbrio perfeito na nossa vida. É impossível encontrar esse equilíbrio. O que você deve fazer? Vocês vivem como macacos? Ele diz. Primeiro, então, nós temos que encontrar um bom equilíbrio. O primeiro passo, o objetivo, é encontrar a nossa forma espiritual eterna. E essa bênção, essa, esta oportunidade, como está descrito naquele kirtana que nós estávamos cantando. Naquele kirtana está escrito, eu sou uma alma caída e um grande guru, um grande Mahajan. Por conta da sua misericórdia sem causa, chega até mim e diz, o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo. Chaitanya Mahaprabhu chegou para liberar milhares, centenas de milhares de almas condicionadas. Por que você também não vai na direção dele? Muitas almas condicionadas como você estão aproveitando dessa grande oportunidade. E você não vai? Por quê? Por que você não vai na direção de Chaitanya Mahaprabhu? Muito facilmente você pode atravessar o oceano das ilusões materiais. Esta é uma chance única. Nunca antes uma oportunidade como essa foi distribuída. Você só deve fazer o Sankirtana sobre a guia do Guru. E um dia você vai perceber que você não tem mais atração pelas coisas materiais. Agora você sente atração pelas coisas ma materiais, mas se você escutar Harikata com fé, você vai se liberar dessa atração e você vai encontrar a direção certa na qual você deve ir. Essa é a grande oportunidade, excepcional que Guranga Mahaprabhu nos deu. Ele acabou de sair daqui 500 anos atrás, não é nada. Nós ouvimos a história de tal rei, de outro tal rei. Mas Chaitanya Mahaprabhu também esteve aqui, historicamente. Se nós não uh, aproveitarmos essa grande oportunidade, qual será o destino da nossa alma? Então, a Raju está citando um bhajana de Shriya Bhakti Vinodotakro chamado Emona o amor por por Krishna está sendo distribuído, mas nós somos inúteis e nós não alcançamos esse nível. Então, também foi escrito que Pracharita mahapremapiusa, asasagre Caitanya Chandre prakateyodina dina evasaha. Se você não encontrar a solução agora e não seguir essas instruções agora, você não vai encontrar outra chance. Quando? Quando você vai encontrar outra chance? Quem vai lhe dar outra chance como essa? Ninguém pode lhe dar isso. Nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. É uma oportunidade de ouro. Nós podemos vir até Navadvipa, cantar as glórias de Goranga Mahaprabhu, fazer o Harinama Sankirtana. Então, no Chaitanya Bhagavata, no Sri Chaitanya Charitamrita, nós podemos alcançar bênçãos ao discutir esses grandes livros. Então, nós estávamos explicando ontem sobre Vrindavan Dastakur Mahasai que queria glorificar Balaji Maharaj Balarama e a sua raça Lila. Ele glorifica a dança de raça específica feita por Balarama, porque algumas personalidades demoníacas vão criticar a raça de Balarama, vão negar a sua existência, vão dizer, não, não é possível, ele não faz dança de raça. Balarama não só Krishna. Mas Vrindavan Das eu deixa isso bem claro. O Bhagavatam aponta para isso. No Bhagavatam está escrito que durante dois meses Balarama faz a sua dança da raça. Está no Brihad Bhagavatam Rita também. Balarama vem de Dwaraka até Vrindavanam para nos dar esta consolação. Porque os Vrajavasis estavam com o coração em chamas por conta da ausência de Krishna. E, Balarama vem. e ele também vai fazer Rasa Lila. Então, nas margens do Yamuna, em Obeigaon, o nome da vila onde ocorre a raça Lila de Balarama chama-se Obei E lá nos dois meses de Madhu, em Madhava, ele faz uma dança de raça com o seu próprio grupo de gopis. No Bhagavatam, no Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Dastakur Mahasai, ele vai citar este verso do Srimad Bhagavatam sobre a raça de Balarama. Doma Shota Trocha Vatsin Evacha. Ramaha Kapasu Bhagavan Gopinam Ratim. PURNA CHANDRA KALAM RISTE KOMU GANDA VAYUNA jamuno PA REME SEVITE STIR GANAYIR VRITAHA Nós já citamos este mantra na aula de ontem, diz Maharaj. KARENI JUTHESHO MOHENDRA IBA BARANAHA então, Upagiyo Mano Gandhava Irvanita. As esposas dos Gandharvas, todas se manifestam no éter e cantam e dançam para a dança da raça de Balarama, para o passatempo de Balarama. Elas fazem esse serviço, as, gan as Gandharvis, elas tocam instrumentos e os Gandharvas também cantam e dançam. Eles ficam de pé no éter, eles não precisam eh, botar os pés na terra. Eles ficam no éter de pé, cantando e jogando flores. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, este verso vai descrever que Balarama vai parecer como um elefante que vai dançar com as elefoas. Os elefantes têm um passo muito elegante. É difícil de imaginar para quem nunca viu. Então, ele também é comparado a Mahendra, ao Sr. Indra. O Senhor Indra também assiste os corpos de bailes celestiais. Então, uh, Balarama é comparado a Indra, que nos países, nos planetas celestiais assiste aos corpos de bailes celestiais. Então, essa palavra dundubi. É um instrumento musical. É como uma percussão que faz dum, dum dum dum dum. Os Gandharvas estão dançando e cantando e Balarama, na verdade, dança. Os Gandharvas só cantam e tocam e os Kinnaras, que também são outros semideuses, tocam instrumentos também. E as esposas dos semideuses coletam flores nos planetas celestiais e jogam sobre Balarama, golificando a raça de Balarama. Bhamni significa é a sétima conjugação. Akashê, Akash é o éter. Então eles desfrutando, sorrindo, jogam flores sobre Balaji Maharaj ki, Jai ho, Balaji Raslila ki, Jai ho. Eles dizem. E essa palavra Maharaj Ski Babrishu significa chuva. não é uma chuva de água, é uma chuva de flores. É uma chuva de flores sobre Balarama. Não é uma chuva de água. Então, se a chuva, se caísse chuva de água, a raça seria então, perturbada? Irire significa glorificação. Irritam. Iritam, gitam, Gita, um, song, sang, é uma conjugação do sânscrito. Uh, então irire iritam quer dizer que eles glorificaram, glorificavam. Então caía é sobre Balarama e é sobre suas golpes uma chuva de flores. Dandarpa, Dandarpa, Dandarpa, Dandarpa, Dandarpa, Dandarpa, e os semideuses, os munis, os rishis, os gandharvas, glorificavam os passatempos de Balarama, de Baladi Maharaj. E irirei. Então, Agora just now, está explicando que a associação com as mulheres é condenada. A associação entre homens e mulheres é, é condenada pelos sábios, mas os sábios glorificam a dança de Balarama com as golpes. Os mesmos sábios. Um verdadeiro cavaleiro, um verdadeiro Vaishnava, um Rishi e um Mune, eles têm é, repulsa do amor material. Eles odeiam o amor material. Isso é inútil. Isso não leva a nada. Mas os mesmos munirishis glorificam a Arasalila de Balarama. Agora você tem que entender qual é o mistério por trás disso. A crítica não é uma solução. Não basta dizer que a relação afetiva material é inútil. Ela não é a solução. Essa crítica não é a solução. Qual é a solução? compreender o amor puro por Deus. Então, qualquer tipo de associação afetiva, material, os munis e os rishis, os grandes sábios, é, eles abominam essa relação. Mas esses mesmos munis e rishis glorificam a Rasalila de Balarama, e Shri Balarama. Aqueles que vão detestar, eles também vão glorificar a dança de Balarama, porque é uma dança transcendental. Quando você procura seu próprio interesse, isso chama-se Kama. Mas quando não existe nenhum traço, nenhuma gota de interesse pessoal, isso é Prema. Não é mais Kama, é Prema. Não é luxúria, é amor puro. é amor puro. Então, Balarama é não diferente de Krishna. Prabhupada Bhaksidanta já explicou isso. Você se lembra, três dias atrás, nós sabemos que Balarama é a primeira expansão de Krishna. A primeira expansão. E Krishna é Vishay Vigraha. Maharaj explicou isso nas últimas aulas. Inside, inside e Balarama, Balarama também é Adhistana. Ele também é Vishai Vigraha, ou seja, ele também é ah, ah, Adorável. Adhistana significa precedência, abrigo base. Nós podemos afirmar que Balarama também é Vishai Vigraha, que ele também é o Deus que merece a adoração. Vishai Vigraha. Krishna e Balarama, no Yugal -gita, cantam na floresta. Maharaj está citando um canto sagrado, no qual as gopis também cantam e declamam as glórias de Krishna e Balarama. Ambos são Vishai Vigraha, ambos são adorados e adoráveis. Krishna e Balarama também. Mas Balarama tem uma característica específica: ele nunca pede para desfrutar, ele nunca vai é, requisitar essa adoração. Geralmente, ele vai mostrar uma atitude, de, um desejo de servir Krishna, a Shraya Vigraha. Ele vai demonstrar o desejo de servir Krishna. Krishna é o meu Senhor. ele Vigraha Vishay Vigraha adhistan Vishay Vigraha Adhisthana. Ele também tem essa... É, a base da existência de Balarama também é Vishay, ele também é adorável, mas ele vai privilegiar o seu serviço a Krishna. Muito bem. Então, ele vai dançar com as suas gopis, com o seu grupo de gopis, e Vrindavan Dastakur Mahasai vai explicar que os munis e os rishis que desprezam a relação suja entre homens e mulheres na matéria, eles vão glorificar Krishna e Balarama, os mesmos sábios. Então, apesar de Balarama ser vishaya vigraha distante dele ser legitimamente o objeto da adoração, ele vai privilegiar a adoração de Krishna. E os semideuses, voltando ao verso, vão é, derramar uma chuva de pétalas e de flores em cima da raça-lila de Balarama. Então, os semideuses, eles estão conscientes do fato de que Balarama e Baladi e Maharaja são não diferentes um do outro. Os semideuses sabem, quem é Balarama é Krishna, quem é Krishna é Balarama. Isso não significa que nós possamos dizer que as mesmas golpes que dançam com Krishna, dançam com Balarama. Isso não. Isso estaria errado, isso é um siddhanta imperfeito. O que dizer do Shastra? As pessoas que pronunciam isso não têm nem senso comum. Além de não terem lido, eles não poderiam ser considerados acharas, quem diz uma coisa dessa. Como que eles podem ir contra as escrituras? Krishna é o, filho mais, é o irmão mais jovem de Balarama. Essa é a estrutura do passatempo do Senhor Supremo. Ele tem sempre um afeto fortíssimo por Balarama. Não esqueça desse ponto. E Balarama também vai ter um carinho especial pelo seu irmão mais jovem. Ele carrega Krishna, serve Krishna como irmão mais velho. Essa afeição participa de vatsalya rasa, da raça ligada à família. Mas, ao mesmo tempo, ele também manifesta sakya Arasa, a raça da amizade com Krishna. Ele é o irmão mais velho e o melhor amigo de Krishna. Isso você não conseguiria entender lendo os livros. Isso é explicado pelos Vaishnavas, que Balarama é vatsalya raça e sakya raça misturados. Hum, sakya é a raça da amizade vatsalya é a raça uh, do parentesco familiar. Raça, é a relação de amor com Krishna. Então, Balarama também vai ter seu próprio grupo de gopis. Ninguém pode fazer uma filosofia errada, dizer que Balarama vai dançar com as gopis de Krishna, do grupo de Krishna, não. Porque se Balarama tem afeição por Krishna, aqueles que amam Krishna, Está explicado no Brihad Bhagavatamrita. Se você tem afeto pelo seu irmão mais jovem, você também tem afeto pela esposa do seu irmão mais jovem. Sim ou não? Esse afeto vai se manifestar. Então, Balarama não vai dançar com as mesmas gopis. Isso é Rasa Abbas. é ofensa à Rasa Lila. Mas atiraria para fora da, gaudia, da sociedade gaudia, até da, gaudia, da, da, da sociedade dos Vaishnavas, todos os tolos que falam dessa maneira. Mas as pessoas é, vão posar como grandes achárias e vão falar tolices sem respeitar as escrituras. E Vrindavan Das Thakur já escreve isso claramente. Que os mesmos munis que detestam o amor material, glorificam este amor transcendental. A, Rasa Lila, a excelente Rasalila de Balarama. E os semideuses, eles vão derramar uma chuva de pétalas sobre Balarama. Os semideuses têm consciência, uma consciência básica de que Balarama e Krishna não são diferentes. Eles sabem disso. É por isso que Vrindavan Das esclarece esse ponto específico, que a raça de Balarama é excelente, que a raça de Balarama nunca pode ser criticada. prabhupada bhakti siddhanta bhakti takur eu queria publicar esse bhakti livro um livro sobre isso, mas eu preciso ainda revisar essa tradução. E lá está escrito, Bhakti Thakur, Thakur diz que no futuro, a partir do momento em que ele estava aqui presente, ele já expressa uma ansiedade sobre a interpretação a do Siddhanta que ocorreria no futuro. As pessoas iam dizer besteiras em nome de ganhar dinheiro. Se você disser qualquer coisa que as pessoas querem ouvir, as pessoas te doam um milhões de dólares. Os verdadeiros Vaishnavas sacrificam essas doações, essa fama. Eles vão repetir aquilo que é verdade, independentemente do que as pessoas querem escutar. Prabhupada Bhaksidanta disse, no futuro, a nossa sociedade vai ser contaminada por esse pensamento saragia pelo pensamento dos falsos Vaishnavas. Ele escreveu isso em um, vários artigos, artigos de três, quatro páginas. Aqui, esse comentário do Chaitanya Bhagavata tem três páginas e nós estamos... Tocando esses pontos que Prabhupada Bhaksidanta apontou, como as pessoas iriam mal utilizar a raça Lila de Balarama e a Rasa de Krishna, que seria instrumentalizada para uh, convencer pessoas no futuro a se render e a ouvir sobre esses tópicos antes da hora, em nome do seu gosto e de um avanço rápido e uh, insincero. Então está escrito que, por exemplo, um sannyasi não pode sentar na mesma cadeira, ou um devoto não pode sentar na mesma cadeira que a esposa. Que, não, que a mãe, que a irmã, que a filha, porque existe uma luxúria sutil no coração das pessoas, na mente dos materialistas. Não, então, Mahaprabhu explica essa mesma coisa. Mesmo, por exemplo, uma, um corpo feminino feito de madeira, uma estátua, uma, uma escultura, causa uma luxúria inconsciente ou consciente na mente masculina e vice-versa. Então, Mahaprabhu explica isso que existe um nível de luxúria muito sutil que precisa ser purificado que mesmo o modelo de uma mulher de madeira pode causar reação no homem e vice-versa e o cérebro pode ser contaminado por essas influências de luxúria Parangigo Misho, Osagarso, Sandarsanam, Bishanamato, Jositanan, Hahanto, Hahanto, Bisho, Hakonotuvi, Osadhu. Fala so many sloka, but we have no time to discuss all in details, you know? So many sloka. Prabhupada wanted to quote from Bhagavad, to estabelecer cita muitos versos para estabelecer esta. Este siddhanta, que a raça de Balarama não é uma associação material, não é como uma associação entre homens e mulheres. Nós devemos entender que é a mais perfeita e purificada uh, troca de amor espiritual entre as golpes de Krishna e Balarama. Mas as pessoas, mesmo as pessoas que estão dentro da sociedade Vaishnava, às vezes criticam o que dizer dos materialistas. E Vrindavan Das Thakur vai dizer: Charivedi Gupta Balaramera chari. Ele está querendo dizer que nos quatro Vedas, Charivedi, a, a dança de. A, a raça de Balarama está encoberta, mas ela está contida. Em todos os Vedas, em todos os textos que derivam dos quatro Vedas, ah, eles têm várias uh, uh, ramagens de textos. Somente um pedaço do Rigveda, as pessoas não conseguem entender ou do Samaveda. Eles têm uh, comentários. Uh, sagrados, mas as pessoas não conseguem compreender nem menos um pedaço disso. Em, em, em Kali o coração do ser humano é muito pequenininho. O que, que você disse? Você fala uma coisa agora é a pessoa está ouvindo e dali a dois minutos ela já não sabe o que é. Ninguém se concentra, ninguém tem concentração nem, nem sinceridade. As pessoas de Kali são miseráveis. Só existe uma facilidade, uma, uma vantagem em Kali que, pela ajuda dos santos nomes, nós podemos alcançar o serviço a Krishna. Então, Kalirdoshane Deirajan, Asti Heko Mahangunaha, Kirtanadeva Krishna Sya Mukta Sangaha Param Vrajit. Shrimad Bhagavatam, uh, canto 12, capítulo 3, verso 51. Então, esta, este verso explica que em Kali Yuga, uh, nós temos esta bênção de, através dos santos nomes, alcançar tudo. Então, o nosso Vrindavana Dastakur escreve que nos quatro Vedas, os tópicos de Balarama estão contidos de maneira encoberta. Pessoas uh, materialistas não conseguem entender. Gupta significa secreto. Charivede Gupta Balaramera Charita. Então, que os segredos sobre Balarama, os passatempos de Balarama estão Gupta, secretamente contidos no, em Charivede, nos quatro Vedas. Charivede Gupto Charivede Gupta Amiki, Balarame Charita. Vrindavan Dastakur diz isso, é o verso 31 do Chaitanya Bhagavata. por quanto tempo eu posso falar? sobre isso? Leiam os Puranas, o Vishnu Purana, no Mahabharata, todos esses textos glorificam Balarama. Ah, todos os textos védicos que glorificam qualquer semideus, qualquer aspecto da criação, estão glorificando o Mahavishnu, o Paramatma, que está nos átomos, que é responsável pela criação e que é uma expansão de Balarama. Portanto, tudo é uma glorificação indireta de Balarama. Balarama kore a E as pessoas que criticam a autenticidade da raça de Balarama né, cometem uma grande ofensa. Eles são tolos, eles são patifes. Por conta da ignorância, murka. Murka significa tolice, idiotice. Eles vão dizer que raça lila de Balarama, eles dizem. Como Sarvabhuma Bhattacharya, no início. Sarvabhuma discute com Gopinatacharya antes de se converter por bênção de Mahaprabhu, Gopinata vai dizer, ele é o extremo limite de Bhagavata. E Sarvabhuma Bhattacharya vai dizer que aonde está provado isso? Mas em Kali Yuga não vem nenhuma. Nem, não existem manifestações do Senhor Supremo, ele discute com Gopinata Gopinatchary diz, você expressa arrogância, mesmo sendo o mais famoso pandita do mundo, você se acha ah, o maior pandita do mundo, e é por isso que você não enxerga, você é tão cego que você não vê. No Mahabharata, no Bhagavatam, em todos os lugares, está escrito que o Senhor não vai vir em Kali Yuga fazer lila-avatar. Mas ele vem. Por que não? No Bhagavata e no Mahabharata está escrito... Tem muitos exemplos no Mahabharata. Quem disse você é cego? Você é tão cego que você não consegue ler o Mahabharata? No Bhagavatam também está escrito. Você quer discutir? A sua, sabe qual é a sua propriedade? O que, que você tem? A sua qualidade? A discussão, a crítica. Tem pessoas que têm como qualidade dinheiro. Eles não têm conhecimento, não têm os santos nomes. E tem gente que tem crítica como qualidade. A única qualidade que eles têm. E Gopinata fala de maneira pesada. Você diz que você é um grande sábio, mas você é cego, ele diz para Sarvabhuma Bhattacharya. Está no Ramayana, no, Baga, no, no Mahabharata, que o Senhor vem sempre. Está no décimo primeiro canto este verso. Nini Maharaj, é, no Bhagavatam pede informações para nove yogis Navayogendra e eles vão responder. Em Kalikal, Kali, o Bhagavan Senhor será adorado através do Sankirtana. É o que Vrindavan Dastakur explica. Ele começa com este verso em Kali Yuga, não tem outro procedimento. Eu posso oferecer frutas, flores, está tudo contaminado em Kali Yuga. Aquele que vai cozinhar em Kali Yuga também está contaminado. Se ele não está contaminado fisicamente, ele está contaminado mentalmente. Ou o dinheiro que foi doado está contaminado por aquele que doou. Você vai comprar fruta no mercado, em Caliuga? Eu já vi. Eu dou risada. Eles mastigam tabaco e depois dão fruta para você. Quer dizer, eles estão usando intoxicantes e pegam na fruta com a mesma mão. Então, você está oferecendo para a goranga o resto da saliva dos muçulmanos que estão vendendo fruta para você no mercado. isso que se oferece para Krishna no altar em Yuga. Está tudo contaminado. Então, cientificamente, eu iria dizer que nada está totalmente puro, de acordo com as regras védicas, nada. Os sadhus são impuros, as frutas são impuras, as flores estão impuras, os mantras, toda a situação ao nosso redor. Cadê a pureza? A pureza torna-se rara. Em Kali mesmo que você gaste milhões de dólares, você não consegue produzi-la. Então, voltando ao verso 31. As glórias de Balarama estão contidas secretamente nos quatro Vedas. Nos Vedas, no, nos Puranas, no Bhagavatam. Mas de acordo, por conta da idiotice das almas, da inconsciência das almas, elas vão afirmar que a raça de Balarama não é possível. Eles vão dizer, não, não, não, Balarama não tem uma dança da raça. Aqueles que estão lendo os livros daquele escritor chamado Radha de ele também escreveu errado, escreveu volumes e volumes de livros. Com filosofia equivocada. Ele vai dizer que a dança de Balarama não é possível. E que nós não podemos pronunciar o Mahanatra em voz alta. Para Bodhananda, Kashananda, a... Infelizmente, está cheio de fantasma nos livros dele. A... O nosso Guru Varga já escreveu artigos contra esse, essa filosofia errada. Muitas séries de livros. Shambhava também está dizendo que escreveu. Tem um texto chamado Sarrajya. Irmão Sarrajya, você é um Gaudia? Ah, você não consegue enxergar que Balarama está sendo glorificado em todos os lugares e que ele é. Vishraya Virgaha, então, portanto, ele é, tem a sua glorificação feita pelas golpes transcendentais. Você, se você vai ler livros por aí, você vai encontrar um monte de filosofia equivocada, Siddhanta equivocada. Quem que vai escutar estas aulas? Quem vai escutar as minhas orações? As pessoas Murko vão ler livros sei, por aí. Murka, Murka Tolo. Queho, queho, Even and Bhagavad, Mesmo sem to ler os Puranas e o Bhagavatam, as pessoas vão dar opiniões sobre a, a, a raça de Balarama, vão dizer que ela não está escrita em lugar nenhum, eles nem Bala, leram as, as escrituras e vão dizer Praman. isso. Isso é inveja que eles têm de Balarama. E Vrindavan Das fica muito bravo com isso. Ele dá uma resposta. Vrindavan Das Thakur diz: Tente entender. Se você entendesse bem ali. Ele diz duita, Do dois, dois espaços separados. E você vai violar as instruções de Vrindavan Dastakur Maharaj. O que você pode esperar da vida? Você quer cancelar Vyasa você é um Mayavadi. Se você não acredita em Vrindavan Dastakur, se você não lê Vrindavan Dastakur, porque você é um Mayavadi. Ele fala de dois lugares. Então, em Vrindavana, existem dois espaços para a o de Krishna e o de Balarama. Arasa está tentando se lembrar de Sankachu. Quando o holi acaba, quando Krishna brinca com as cores. Mas a dança de Krishna e Balarama é sempre separada. Maharaj está citando o passatempo no qual Krishna e os Gopas e Radharani e as Gopis jogam cores uns nos outros e, e dançam e cantam. Krishna e Balarama são dois irmãos, é isso quer dizer esse texto, esse verso. Aqui dentro de Vrindavana, eles fazem seus passatempos. Fala. Então, às vezes, diz Maharaj, o Sr. Krishna e Balarama eles passeiam por diferentes florestas em Vrindavana. E eles passeiam juntos e às vezes passeiam separados. Balarama tem, porém, eles têm diferentes grupos de gupis. Bani ratram madhogo u brajojositam, all with brajo gopika. The raça started playing. started playing. Okay. Então este verso descreve a dança da raça com as gopikas. Então este verso descreve a birajo da raça com as então, ambos, Krishna e Balarama, este verso está conjugado no um, um gênero dual em sânscrito. Através da atração puríssima e espiritual das gopis, existem dois grupos, o grupo de Krishna e o grupo de Balarama. Mas eles nunca se misturam. Às vezes, eles podem fazer passatempos todos juntos, mas são dois grupos diferentes. Eles têm garilhandas diferentes, ornamentos diferentes, essas grupos. Os cosméticos e os perfumes que eles que eles usam são diferentes, dos dois grupos. Ah, as gopis passam pasta de sândalo no corpo e diferentes perfumes. Então, ele está falando de Krishna e de Balarama neste verso. Tanto Krishna quanto Balarama usam guirlandas de flores muito bonitas. E lindos tecidos, eles estão cobertos por tecidos é, é, maravilhosos. Então, Balarama, em nome de Balarama, Vrindavan Dastakur vai citar versos do Srimad Bhagavatam. Esse, esse festival que acontece na Índia, que é o Holi, é o festival das Color cores, festival, você não deve participar dele enquanto o seu coração estiver tráfico. sujo. Ele não é para materialistas. O festival das cores é reservado para aqueles que têm o coração totalmente purificado. Somente eles, porque aí as cores do prema, as cores do amor puro por Krishna, podem tocar seu coração. Existem muitas canções ligadas a este festival que são proibidas. As gopis estão jogando cores, mas as gopis têm anuraga. Aquelas cores que elas jogam em Krishna dão impacto no coração de Krishna. Uh, transmitem bhava, emoções transcendentais, que decoram o coração de Krishna. E Krishna joga cores que decoram o coração das golpes com emoções transcendentais. Essa cor tem um significado espiritual. Não é só um pó colorido. Mas os materialistas, eles não devem fazer esses passatempos. a não sei que sejam crianças. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos, Maharaj dizia. Crianças não têm é, concepções negativas e materiais. Nós jogávamos cores para lá e para cá. Crianças devem podem brincar assim. Era muito divertido. Nós brincávamos. As crianças brincavam e decoravam os festivais com bonecos e bonecas. Porque as crianças não têm luxúria. E nós buscávamos é, serragem para decorar esses passatempos com os bonecos. E nós coletávamos pó verde e poeira de madeira. E fazíamos como se fosse um campo de grama. Nós fazíamos assim. Era muito divertido. Eu me lembrei agora e estou pensando, ah, como era divertido a infância. Agora também está bom, não tenho problemas. Então, aqui está escrito que era o Festival das Cores. Mas as pessoas que têm cama, que têm luxúria no coração, eles não devem fazer o Festival das Cores, eles se confundem. No nome desse festival sagrado, eles querem brincar entre homens e mulheres. E aí mais contaminação e karma negativo se acumula. Isso não significa, esse festival não significa que homens e mulheres vão jogar cores uns nos outros. Eles, as pessoas pensam que é assim. Krishna, uma vez, vem com todos os gopas e Radarani fica sabendo. Krishna está com todos os gopas, e Radarani está com todas as golpes e eles jogam cores uns nos outros. É um passatempo extremamente doce, e elevadíssimo que eu fico tímido de falar desse tópico. Eu de, nem eu deveria falar sobre isso. É algo muito elevado. extremamente puro. Mas as pessoas contaminadas entendem tudo errado. O amor entre Krishna e as gopis é algo extremamente puro. Mas as pessoas querem manipular isso em nome da luxúria de Kaliuga. e tomar vantagem disso. LALITAM noir, bat do sohidoir, solam, kirtano, liptango, sagbino, birojo, Very nice clothes. And? A lojima speaking, Nishi mukam. Nishi mukam. Eh? MANYANTO eh? Budito, udu, udu patarakam. Night time. Então, está citando os versos 35 e 36 do Chaitanya Bhagavata. Então, uh, esse verso descreve uma lua lindíssima no alto da noite. Nishamukam. Significa o uh, período da noite. Manayantam Udito Dupatarakam que o semideus da lua e as estrelas estão cintilando Que o céu está límpido cheio de estrelas sem nuvens, sem fumaças como se tivesse sido decorado à mão como se tivesse sido arrumado à mão Nishamukam, Manayantau Uditopa, Tarankam, Malikaganda, todas as estrelas estão visíveis e cintilando. E toda a realidade está colocada de maneira maravilhosa e puríssima. A brisa sopra e traz o perfume do Yamuna, do rio. As abelhas não vêm de noite, mas atraídas pela fragrância das flores, elas também saem e participam do passatempo. O ar assopra, e ele carrega o perfume desta flor chamada kumud, que é uma espécie de lírio aquático da mesma família da flor de lótus. E quando a lua se sai, ela se fecha, essa flor. Ela é o contrário do lótus. O lótus abre quando o sol se manifesta e se fecha quando o sol se vai. Essas duas flores pulsam e abrem e fecham dessa maneira. Uma abre para a lua e a outra abre para o sol. Então, as abelhas, elas enlouquecem durante esse passatempo porque elas sentem o perfume uh, dessas variedades de jasmim malika. São flores específicas que tem na Índia e no Dama Sagrado. Quando o jasmim está ali, é uma flor pequenininha. Ah, mas tudo fica perfumado com essa flor. Então, malika, gandu, malika, night time, malika, então, a noite fica toda perfumada e as abelhas saem nessa noite. Então, Maharaj diz que as flores, as abelhas enlouquecem pelo perfume das flores, Malika que exalam durante All essas anivis, noites dos passatempos they are, they are da raça sound, you know? e as abelhas, abelhas fazem to... um som elas têm um zumbido como uma música not, are... right. but when are, when quando elas estão flower, sentadas na, na flor song. elas but não emitem in som, in som não. porque elas estão no bebendo so. néctar the mas the quando elas não estão tomando pólen, coletando pólen, elas fazem... Zum. Essa é a natureza das abelhas, não é? Então, existe esse verso, Shri Chaitanya Padam Bhoja Madhupe Namo Nós já citamos um verso do Chaitanya Charitamrita que diz que os devotos do Senhor são como os companheiros eternos do Senhor uh, voam ao redor dEle, como se elas voassem ao redor de uma flor de lótus que está coletando o néctar chance, das bênçãos do Senhor. Can, chance, up, chance, e se por chance, se, make se make si por acaso, such, eu conseguir me relacionar animal. com uma dessas abelhas, diz Maharaj. Então, eu estou na forma de um ser humano. Às vezes eu me identifico como um cachorro, mas não importa. Se eu pudesse me relacionar com uma dessas abelhas, eles podem encontrar, descobrir o, o endereço de Chaitanya Mahaprabhu. O cachorro pode sentir farejar o perfume de Chaitanya Mahaprabhu. Como é possível? O cachorro de Shivananda foi até Jagannathapur, até Nilachala. Ele foi até o, o templo de Gambira. E ele vai falar com o Mahaprabhu. E Mahaprabhu conversa com ele também. O cachorro e o Mahaprabhu conversam. Está escrito. Muito bem. E aqui também está escrito que esses passatempos de Balarama acontecem em Nishamukam, no período da noite. Ambos são vigraha, então ambos devem ser adorados. Mas lembre-se que Balarama também constantemente se ocupa no serviço de Krishna. Ele é a Karguru, ele é a Guru Tattva, ele é o Deus que serve, o Deus que é servido. Se Balarama faz raça, isso ocorre pelo desejo de Krishna. Sem o desejo de Krishna, Balarama jamais faria isso. Qualquer ação de Balarama, que ele age, todas existem para a completa satisfação de Krishna. Então, se Nityananda Prabhu se casa, isso ocorre pelo desejo de Krishna, de Chaitanya, de Shri Krishna de Chaitanya, mas os tolos querem criticar Balarama, Nityananda. Se ele se casa, se ele não se casa, por ele não é diferente, ele só quer uh, realizar os, os desejos de Krishna. É mais prático que ele se case, porque o sannyasi não pode ir na casa de um grihasta. Então, Nityananda se casa para poder ir na casa dos grihastas pregar, para poder ir nas casas onde as pessoas vivem afeto familiar para distribuir prema para todas as pessoas. As pessoas podem criticar, mas nós podemos responder para eles ou fazê-los silenciar, ficar em silêncio. Então, depois disso, Vrindavan Das Thakur Mahasai, ele vai citar o Bhagavatam. Jagatuhu Sarva Bhutanam Manaha, manaha Shravanamangalam kalpa To Kalpayanto Jugapat Sarva Mandala Murchitam. Este verso é do Srimad Bhagavatam que ele cita no livro, como o verso 37 do Chaitanya Bhagavata. Jagatu significa, é muito extraordinário, é estranho. Sarva Bhutanam. Todas as aparições, todas as criaturas, todos os seres vivos, todos escutam a música mística estranha. Toda a natureza, toda a, cria, a, a criação desfruta desse passatempo da raça. Todos sentem êxtase. Tau Krishna Balarama tou tou significa os dois. Tau mana rachrava na Mangalam tou, tou" ambos. Kalpayantou sura mandala Swaro mandala murchitam. -mur o verso 37 kalpa. do Chaitanya eles Bhagavata. ambos Vão cantar. E eles não cantam de uma cantam. maneira comum está explicado que eles repetem as notas dessa canção fazendo uma segunda voz uma terceira voz em diferentes tons e tonalidades musicais você conhece a música Indiana, às vezes a mesma frase musical é repetida sucessivamente. Não? E depois eles trocam o tom daquela, uh, daquela mesma frase musical. Mais adiante, na mesma música. É difícil explicar isso sem que eu mostrasse para vocês algo na prática. O que, que é isso? É, é difícil de entender na tradição musical indiana, ela vem dos Vedas. Por exemplo, como esta frase musical. E eles fazem o mesmo verso no outro tom. É uma técnica artística musical. E aqui está explicado que Krishna e Balarama cantam eles, por exemplo, estão numa nota A ah, e eles vão subindo essas escalas e vão desfrutando diferentes eh, escalas musicais para as mesmas frases, das canções. Então, Sravanamangala Murchitam significa que eles estão em diferentes notas. Estão ouvindo essa música, uh, existem músicas na Índia que uh, os músicos podem tocar e acalmar a ferocidade dos animais. Isso já foi provado in, in cientificamente. Se você toca determinadas músicas diante dos animais ferozes, eles já se acalmam, eles não vão te atacar. Mas se você muda a música, o animal fica mais irritado do que antes. Sim, isso já foi comprovado. Por exemplo, como um pedaço de, de madeira seca, existem músicas que fazem um pedaço de, de galho desenvolver brotos. Ele não tinha folhas antes. Essa, essa música chama-se Vashantaraga, é uma das ragas da música indiana. Mas, significa primavera. Isso já foi comprovado cientificamente aqui na Índia. Existem pedras que amolecem. Isso já foi feito aqui na Índia. Dependendo das notas e dos mantras que são tocados, as, as, as pedras começam a mudar de, de estado. Isso foi provado. Cinco anos atrás. Ah, hoje em dia, as pessoas não conseguem cantar como se cantava antes. Mas se Sarasvati abençoa alguém, o seu tom de voz pode alcançar níveis elevadíssimos. 200 anos atrás, 250 anos atrás, existe essa história de um rapaz aqui na Índia, que ele era de uma vila, ele era muito pobre. Ele. Gostava de cantar. O pai dele era muito pobre, ele não conseguia nem comer. Mas quem que ia levá-lo para estudar música? E noite e dia ele sentava e queria cantar, mas ele não sabia nada. Ele tentava praticar sozinho. E o pai ficava bravo com ele. E um dia o pai dele bateu nele e expulsou ele de casa. Vai procurar pão? Money is time. Como hoje em dia dizem que tempo é dinheiro. Prabhupada Bhaktivedanta não diz isso. Prabhupada diz que tempo é para Marta, é a riqueza eterna. Porque pode nos levar até Krishna. Então, esse menino que foi expulso de casa foi até Vrindavanar chorando. -lhe. Ele não tinha o que comer. Ele mendigava algo. E. A surra do pai se tornou para ele uma bênção, porque ele foi parar em Vrindavana. E no, ele sentou no Keshigat, Gato, nesse, nesse pier de Vrindavana. E um dia, ele cantava mantras lá. E um dia, Sarasvati ficou muito contente com ele, com a pureza no coração dele. Não a Sarasvati material, a Sarasvati transcendental abençoou ele. Ela ficou tão satisfeita com ele, que um sadhu explicou eu ouvi desse Sadu essa história, um Sadu muito elevado. Então, quando ele começou a cantar, ele, ele cantou em muitas línguas. Ora, oh, Ade, não vá agora à beira do Jamuna. Ele cantava esse verso, o rapaz cantava isso, e o sadhu foi até lá. Esse menino sujo está cantando isso? Ele não sabia cantar a vida inteira, mas depois que Sarasvati deu misericórdia, ele cantava de maneira sublime. E essa história chegou até nós. Você já ouviu falar, por exemplo, de Vrindavana, tem o templo de Banki Bihari. Você já ouviu falar do Bank Bihari? Bihari ah, o Bank Bihari em Vrindavana, Você não sabe do que eu estou falando. Então, Haridas Ji Maharaj não Haridas o é, nosso Haridas, um outro Haridas. Ele colocava a deidade, deidade no colo e cantava. E ninguém, fica, ninguém estava there. lá. As pessoas iam Only embora e ele colocava a deidade, the colocava no colo e dançava e cantava para ele. E o Senhor se manifestou para ele o Senhor se manifestava para so, ele. Essa é a magia de Krishna. Por exemplo, aquele outro, Surdas, ele ia e adorava Krishna também com músicas. Ele era cego, ele não podia ver Krishna. Ele fazia, fazia esses kirtanas. E todos os dias, no calor, na chuva, se tivesse terremoto, Nobody ele sempre ia. Ninguém poderia freá-lo A chuva. Ele era cego e ia com esse bastão, toc, toc, e chegava até o templo para adorar Sri Nataji Maharaj. Naquela época, não tinha ninguém, porque o templo ficava no meio da floresta, uns 300 anos atrás. Às vezes, no meio da noite, ele ia e sentava na frente de Srinath Ji Maharaj. Ji Maharaj sentava, saía do altar e sentava, segurava o queixo com a mão. E é verdade, existe um quadro disso. Isso não é uma historinha, não. Isso é um fato. Os Vaishnavas atestam que Gopala saía do, de cima, Gopala Srinath Ji saía do, da, da, do altar e se sentava para escutar esse sábio que era cego. Ah, então, existe um lugar em Gokula onde Krishna e Balarama fazem uma, uma competição de musical. Krishna canta uma música e Balarama cantava outra. As Gopis também. Está escrito no Bhagavatam. Krishna canta, as Gopis cantam, Radharani também canta. bhajan para, para eles, a música também é uma forma de adoração. Então é algo prático. São exemplos reais. Como por exemplo, o caso de Tansen. Tansen é um discípulo deste Haridas que colocava Banki Bihari no colo e cantava. Maharaja contou a história dele recentemente. Mas a deidade de Banki Bihari estava muito satisfeita com as canções. Então, este Tansen, ele servia aquele rei, Agbar Bhassa. 500 anos atrás, aproximadamente. E esse, esse rei queria conhecer o mestre espiritual desse seu. desse Tansen. Ele se vestia como um sado, como um mendigo. Como um, esse rei vinha. E ele se vestia de, com um paninho, uma colpina. Sem outro tipo de roupa, ele ia lá para Vrindavana. Ele era apaixonado pelo Krishna Bhajana, pela adoração a Krishna. Então, Vasa, ele vai falar para esse servo do Guru Tansen. Eu queria conhecer seu Guru. Ah, Gurudeva não quer que os materialistas vão encontrar com ele. Você é um rei, como Mahaprabhu também que não permite? E nem mulheres poderiam ver Mahaprabhu sozinhas. Então ele fala: Você vem, mas você vai ficar longe, e você vai ver meu guru de longe. De trás de um arbusto você se esconde. E quando eles chegam lá, eles veem que a deidade está no colo de Siharidas, e que ele está cantando, e cheio de lágrimas, ele canta para Krishna com a deidade de Banki Bihari no colo. E Agbarbasa, o rei, e Tansen assistem a essa cena de longe eles ficam paralisados assistindo. E depois disso, ele disse, não, não perturbe meu guru, vamos embora, vamos embora. E um dia, Agvar vai dizer para Tanzen, ele diz, oh Tansen, você pode cantar a música que seu guru cantava quando ele estava com a deidade no colo, quando você me levou até lá? Eu ouvi aquela música, você pode cantar de novo? Sim, eu posso. Posso can't cantar esse bhajana. Então, cante. Ele cantou. Muito bonito. De uma maneira muito linda. Quando ele acabou, toda a assembleia ficou, ficou petrificada. Todos ficaram em silêncio. Em silêncio e paz. E Agrabrabassa disse. Você cantou maravilhosamente. De maneira excelente, porém, não como seu guru. Como seu guru deva. está excelente. Você cantou de uma maneira excelente, sem paralelos, mas nada pode ser comparado à maneira como o seu guru canta. E Thamsen disse, ó oh, Maharaj, como nós podemos esperar a mesma qualidade? Porque meu guru Pada Padma queria satisfazer somente a deidade, Krishna, Banki Bihari, com toda a sua concentração, de maneira absoluta, ele queria satisfazer Banki Bihari e Krishna. Ele não estava interessado no resto do mundo, quem achasse bonito ou feio. Mas eu estou cantando para dar satisfação a você, ó oh Rei, e essa é a diferença. Ele queria satisfazer o Senhor Supremo e eu quero satisfazer você. Como é que você pode esperar a mesma qualidade? Maharaj está dizendo, quando o meu Harikata é somente pela satisfação do Senhor Supremo, então essa qualidade se manifesta. Mas o dia que eu sinto pratista, que eu quero satisfazer as pessoas, o Harikata não pode se manifestar. Isso é natural. Então, nós podemos adorar Krishna através do canto, através da dança. Ah, há pessoas que dançam diariamente diante do Senhor Supremo para satisfazê-lo e alcançam o sucesso. Ou outros cantam, cantam lindos bhajanas para Krishna. Nós podemos satisfazer o Senhor de diversas maneiras, é possível. Então, o nome desta floresta é kakilavan, onde existe esse pássaro chamado koel, que faz ku, ku, Então, existe, Maharaja agora está falando de diferentes escalas musicais. A primeira escala, a segunda, a escala de dó, de ré. E o Kokil, esse pássaro vai tão alto, ele vai até a quinta escala. E é uma escala difícil de cantar. Mas Krishna e Balarama Cooke, cantam nesse nível, como qual? Como esse pássaro. E Vrindavan Dastakur cita vários versos de todas as escrituras do Srimad Bhagavatam e de outras escrituras. Vrindavan Dastakur Mahasai vai esclarecer esse ponto. Como Prabhupada diz. Mesmo que se você, depois de ter lido o Bhagavatam, se você não sente amor por Balarama, então a sua leitura do Bhagavatam é inútil Prabhupada Bupada disse a mesma coisa. Se você ler o Bhagavatam inteiro e não entender que Krishna. É, que o Guru de Krishna é Radharani, porque você leu o Bhagavatam? Você não consegue descobrir que Radharani está encoberta no, Braga, no Bhagavatam, então você é um tolo. E mesmo que eu te disser para você que Radharani está lá, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Vamos supor que você saiba que Radharani está encoberta no Bhagavatam. O que você vai fazer com isso? Se nós não alcançamos concepção de Radharani no Bhagavatam, é que a sua leitura do Bhagavatam é inútil. Da mesma maneira, Vrindavan vai dizer que, se nós lemos toda a literatura védica ou todo o Bhagavatam e não sabemos que Balarama é a primeira expansão de Krishna, então a sua leitura também é inútil. Não pode se tornar um vaishnava quem não compreende Não pode a, adorar he suniya ramena hi vishnu vaishnava ratpatese janava quem ignora a ah. As glórias imensas do Senhor Supremo de Balarama não pode se tornar um Vaishnava. Alguém quer dizer que Balarama é inútil? Tal pessoa não está qualificada na linha de Vishnu e dos Vaishnavas. Você vê? Vishnu Vaishnava Vipate Sejana Vardhita. Tal ta pessoa não consegue seguir os Vaishnavas. Vrindavan Dastakur Mahasaya vai dizer: aquele que não obedece o Srimad Bhagavatam como o documento mais elevado, ele pode ser punido por Yamaraj. Bhagavad Jena Mane, Jom, se Javan Sama, Ele pode nascer como muçulmano. Aquele que não honra o Bhagavatam pode ser considerado igual a alguém que não tem. A religião hinduísta a religião dos Vaishnavas, como um um muçulmano, também, ou ele pode ser punido de outras, outras maneiras. Jamaraj pode puni-lo vida após vida, vida após vida, se a pessoa não reconhece as glórias de Balarama. Quem vai dar essa punição? Jamaraji Maharaj. Vida após vida após vida, até ele reconhecer Maharaj, as glórias de Balarama entende? Tome cuidado, portanto. Você tem que respeitar Balarama com todo o seu coração. Se nós ignoramos Krishna, não é tão grave. Mas é mais importante honrar Balarama. Krishna não suporta se nós não insultamos Balarama, se fazemos algo contra Balarama. Bolê, baloram, kun manu, che, bole balaram ras kon sastya ebe ke ha keha na pura ki to angry na pumaska veche natche bole balaram ras kon sastri che das vaiandastakar vai expressar uma ira transcendental em relação àqueles que desrespeitam balarama ele vai dizer aqueles que criticam balarama eles não são nem homens e nem mulheres. Existe algo entre uma coisa e outra. Você às vezes encontra, não? Em inglês está explicado que não é nem homem nem mulher. Está... A vida deles é muito dura, muito inútil. Vrindavan Thakur fica tão bravo. É uma ira transcendental. Então ele vai dizer, e Esses tolos. E os tolos vão dizer, vão contestá-lo, cadê os documentos? Tá no Bhagavatam, seu tolo. Vrindavan das ficava muito bravo. Eles estão insultando o Balarama. Então o Guru. Se você insulta o meu guru, eu vou suportar? Se você insultar Prabhupada insulta Bhakti eu vou suportar, eu não vou suportar. Se você insulta meu Guru Varga, eu não vou suportar. Eu vou dar uma resposta. Esse é o Vaishnava. O Vaishnava vai reagir se você insulta Balaram. Balaram Ras Onde estão os, os que vão dizer, onde estão os documentos que atestam a raça de Balarama? Você é cego se você não enxerga. Está no Bhagavatam, está no Vishnu Purana. Você está querendo falar de maneira crítica ou invejosa de Balarama? Isso é extremamente negativo. Existem incontáveis documentos. Hoje nós vamos parar aqui, pois é esse Harikata é muita prachada. E vocês vão ficar com indigestão. Eu preciso ir até a casinha da que nós estamos construindo. Krishna Kirtanagana Naratana Kala, Prajotani Bharjita. Chaitanya Charitamrita Adilila, verso, capítulo 2, verso 2, Maharaj está recitando. Shri Chaitanya Dhani Dei Tavala Sai Lila Sudha Sarvudini Já O Kirtana já acabou? Depois que acabar o Kirtana, vocês podem ficar aqui, tem a biblioteca ali, tudo é para vocês aqui. Não, não. Por que, que você vai me fazer uma doação?